Fala, meu povo! Estamos chegando de novo, mais uma vez, na sua TVC HD, canal 13.1. Estamos no 106.5 da Rádio Cultura, nas redes sociais, é nóis! Estamos lá no facebookcom facebook.com/cultura cultura.tvc. Tudo isso pra você, que nos dá o carinho da sua audiência todos os dias. Pra gente que ainda não se conhece, eu sou o seu amigo Fernando Moraes, esta Mari Verdã e com a gente... O Ricardinho! Com certeza, ele do outro lado da câmera, essa câmera aqui ó, que veio até mim. Ricardo Ô. está por ali. Muito Ai, bom eu dia! dia. <risos> Sabia que ele eu, ia eu esqueci! É, é que a Kelly Martins, a nossa diretora de jornalismo aqui, ela não colocou nisso, porque tinha que dar bom dia pro, pro Ricardinho. Ricardinho, que Israel dá bom dia pro Ricardinho. E a ah, gente não é. deu bom dia pro Ricardinho o Ricardinho ficou tristinho. Ficou. É isso? Olha, desde a ah, semana entendi. passada, viu? Você não dá bom dia pra ele. Ah, Desculpa, você Ricardinho. <risos> bom dia, Ricardinho. Bom dia pra nossa audiência de casa. Mais um TVC agora de hoje, quarta-feira. Já é quarta-feira ou já ainda cortou. é quarta-feira é, pra sei. você? Eu tô na dúvida. Pra ah, mim é já. Dúvida. Já é quarta-feira. Pois é, o chefe tá, tá meio corrido. Tá. Então... <risos> Aí, é, já é quarta-feira. Já, já. Quartamos. <risos> Ai, minha Gente, cara, Mari Verdun. estamos ao vivo nas nossas redes sociais. Fernando, que já está aqui na telinha, né? Arroba facebook.com barra cultura TVC e arroba facebook.com.br jpnewsms. MS. Nosso zap zap mudou, hein? Mudou. Você já anotou o nosso novo anota. número? 3509-7500. É o novo WhatsApp para você participar aqui com a gente. Então já anota aí no seu celular, salva. Você tem que fazer um cadastro. Já fala. Dois minutinhos. É capitão. dois minutinhos. É dinheiro, viu? Se você ainda não tá sabendo, é dinheiro. É rapidinho, que nem coicinho de porco. Rapidão, né? E feito uma vez, né, Fernando? Isso. Já está participando de tudo, já tá por dentro de tudo que acontece aqui no Grupo RCN, na TVC e de todas as promoções também. É isso aí, minha cara, Mari, verdade. eu tô sabendo que tem uma um, vacina de dengue, você que sabia tava falando. que nós é já temos, já temos uma vacina contra a dengue, e a primeira dose, você sabe quanto custa? Quanto? Daqui a pouquinho a gente fala, daqui a pouquinho a gente fala quanto custa essa primeira dose da vacina da dengue. Eu também fui pegada de surpresa, eu não sabia, hoje cheguei na nossa equipe de jornalismo aqui, uhum. com a Kelly, né, as meninas, não, Mari tem, sim, mas... Custa. Que legal. É, não, é, custa pouco. É. Né? Pouco. É. é pouco, né? Depende, pouco. pra quem tá 10 dias aí. Eu não sei é, não, isso é, é, é, é, é, é. é pouco. Pra quem tá 10 dias quebrado, parece que levou uma surra. Parece que. Parece que, que, que, o, que, o, que o Ricardinho desceu o braço, né? não É, então <risos> o Ricardinho o um bração desse tamanho, Né? É. Aí, Exatamente. quem tá quebrado aí, de repente vai. Vai pagar, vai pagar feliz da vida. Temos vagas também no FMS, é isso? Sim, já já nós vamos falar dessa vaga, uma bolsa, na verdade, né no valor de R$ 800. Reais. Que legal, que legal. Tudo isso e muito mais no nosso TVC Agora, que começa agora. Confira com a gente os destaques do programa. Fernando, bom dia para toda a nossa audiência. Daqui a pouco nas ocorrências policiais, nós vamos falar que a Polícia Civil conseguiu prender o autor de vários furtos em série no comércio aqui em Lagoas Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes. Olá, Fernando. Nós estamos aqui em frente à UPA para saber como anda o atendimento, se está lotado, se não está lotado. E a boa notícia é que o movimento diminuiu um pouquinho, mas... Ainda tem bastante gente procurando aqui o um serviço de saúde. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito das eleições para o cargo de conselheiro tutelar em Três Lagoas, Salário de mais de 4 mil reais. Já já todos os detalhes. E além de tudo isso, tem muitas promoções, né? O cofre já está de volta, para você que não sabe ainda... Cofre já é o um grande sucesso aqui da nossa programação, juntamente aí com a Lojas Mariano. Pois é, gente, hoje tem 140 ou Se... 160? Segunda foi 100 reais. Terça, é 120. 120. Quarta, 140. Ah, isso mesmo. 140, é isso mesmo. né? É. Não, mas se você... Eu acho que o ah, povo de então... casa não vai achar ruim <risos> se você colocar 160, não. Não, 140. <risos> Vamos ver se a Kelly solta vintão Então a gente coloca 160. 160. Ah, por enquanto, garantida é 140. 140 reais para vocês participarem. Então, já salva o telefone que nós falamos no início, 3509-7500. Faça seu cadastro e já tá participando, não é isso mesmo? É isso aí. Daqui a pouco a gente dá todos os detalhes... É dessa promoção especial, junto com Lojas Mariano, a loja da sua família. Gente... Lá na Lojas Mariano tem de tudo, né, mano Tudo, tem de tudo, uma loja ampla, completa, que você encontra literalmente tudo. É isso aí. E falando em parceiros, em grandes parceiros aqui do nosso TVC Agora, já já a gente vai falar de um novo parceiro. Aqui a gente abraça é, com um sorriso no rosto. Eu tô falando do supermercados, bom vizinho, daqui a pouquinho...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 Mas oh, você Deus, pode. Mas você, você pode. pode, gente. E se, de repente, e se de repente tá tudo bem, tá tudo certo aí é, na sua casa, a dispensa tá cheia, que coisa boa, né? É muito bom quando a gente tem o necessário pro dia. E sobra um pouco, né? Então, o que, que você vai fazer com essa sua cesta básica? Uma você dá pro vizinho, outra você dá para aquela família que precisa, de repente, é, é, você faz parte de alguma ação voluntária e você Exato. pode.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 bom vizinho e ao longo da semana a gente vai dando os detalhes dessa promoção. Exatamente. Olha, desde já, boa sorte, viu? Boa sorte. É isso aí. É o nosso TVC Agora. Informação, prestação de serviço, tudo isso e muito mais. Onde, Mari? Aqui, no TVC Agora. Já, já tem mais. De Utilidade e Decoração Lojas G. Produtos para sua casa com preços e imperdíveis. Feirão Imbatível Valeça, só 9,99. Jogo SESCOPOS Copos Amazon, Danadir Figueiredo, apenas R$ 10,99. Carrinho de feira, vários modelos, por R$ 69,99. As Lojas G PARCELAM suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Utilidade e Decoração Lojas G. A gigante do celular.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 mínima de 22 e a máxima de 33 também. Paranaíba, mínima de 21, máxima de 31 graus e Inocência, máxima de 32 graus. Pois é, a temperatura tá até gostosa, né, gente? A gente sabe que faz muito calor aqui em lagoas e região, mas hoje o clima tá agradável, não é mesmo, Fernando? Pois é, minha cara, Mari, você falou sobre chuvas aqui na nossa região, né? E o que que, Mari, o que que a chuva traz? A chuva empoça a água.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 Aí a, popula a população fica agradecida, aí fica com um sorriso no rosto, porque aí a família inteira pode se vacinar. Depende repente de você tem vários filhos aí em casa, né? vários netinhos. Aí já pensou? depende repente de você tem três trezentão aí para mandar a vacina no braço, mas não vai ter ali. É três então para os cinco filhos, para os doze netos, né? Já pensou? Depende de você, a esposa, mais fim, mais genro, nora e tal, juntando a família toda ali. Né, vai dar uma grana. Então a gente torce para que chegue rápido ao Sistema Único de Saúde. Mudando o rumo da prosa, na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, os vereadores aqui de Três Lagoas aprovaram um projeto que revoga uma lei que doava uma área para a instalação de uma indústria no município. Confira a reportagem.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 Obrigado, Fernando. Ao final do evento, eu entro com mais informações aí, se possível. Muito bem, este é o Gerson Vasuf, direto de Campo Grande. A gente gira nossa reportagem, vamos para Paranaíba, vamos para Campo Grande. É aqui, a gente une o nosso estado de Mato Grosso do Sul com a informação, com a prestação de serviço. Agora eu vou falar sobre um assunto muito leve, muito gostoso. Vamos falar sobre o seu cantinho. De repente, de repente, seu cantinho aí está muito triste. É. Depende repente no seu escritório aí todas as pessoas são alegres, são felizes, mas isso não está, é, não está sendo visto através da sua decoração. Sabe o que vai fazer a diferença no seu ambiente? A garden flora e a verde flora, eles cuidam da sua casa e do seu jardim. Olha, a Garden Flora e a Verde Flora tem muitas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda. Sabe, de repente você tem só um cantinho da sua casa que você quer deixar mais bonito. O seu jardim de inverno, é, de repente ali é a sua garagem, de repente um pedaço da sua calçada, você não tem muito espaço, não tem problema. Ah, você tem muito espaço para fazer é, um paisagismo bonito ali, a Verde Flora... É, tem, além de arranjos especiais, buquês, é, vasos de decoração para deixar sua casa, seu escritório mais alegre ainda, é, eles têm é, todo um serviço é, de paisagismo é, com projeto. É, não vão lá chegar lá e fazer. Não, você vai aprovar, olha, é isso aqui que você quer? Legal, isso aqui vai custar só isso, pronto. Você vai deixar a sua casa, a sua empresa, a sua indústria é muito mais bonita. Tem árvores, grama para o seu jardim projeto e paisagismo, tá bom? A execução de jardins, depende repente você já fez o projeto, você já contratou um paisagista que você, que você gosta, você mesmo quis fazer o seu projeto, você viu ali na casa do vizinho da vizinha, da atriz da TV, do influenciador, da influenciadora, você quer fazer igual? A Garden Flora e a Verde Flora fazem a execução do seu jardim. Verde Flora e Garden Flora, na Clodoaldo Garcia, 1506, o telefone é o 3524-9767. Eu digo, eu repito, Verde Flora e Garden Flora. Ah, o seu espaço vai ah, ficar muito mais bonito, com muito mais bom gosto com a Verde Flora e a Garden Flora. Isso mesmo, olha, só um adendo sobre Verde Flora e hum. Garden Flora porque o meu amigo Tom, que faz todo esse trabalho de paisagismo lá com a Verde... É o Tom? O Tom, exatamente. parabéns, parabéns. E parabéns. ele faz cada entrega, Fernando, fica realmente maravilhoso. Um beijo pra você, viu, Tom? É isso aí. E aqui no nosso TVC, agora a gente segue com informação, prestação de serviço e prêmios. Muitos prêmios. prêmios. Vamos falar de prêmios? Então, pessoal, tá... são muitas promoções que o Grupo RCN, que a TVC, né, junto com as empresas parceiras... Fazem né, Fernanda? Então vamos aqui. Primeiro, primeiro, só andar pé quem quer que continua tá valendo e as pessoas podem participar, não é mesmo? É isso aí. Só andar pé quem quer, porque você pode, você pode ganhar 500 reais sexta-feira, agora e de repente você pode colocar aí de, de, de, de gasosa no carro, né? Pois é. O que mais você pode fazer com 500 reais? Pode arrumar sua bike, se você estiver precisando. Pode dar Pagar entrada Uber. em uma bike nova. Sim, sim, sim, Entendeu? Pagar um Uber, ajudar aí na conta do Uber. Agora, você pode ganhar agora e pode. Você vai continuar concorrendo, porque no final do mês tem sorteio. Pois é, tem uma bike elétrica para você, direto lá da lojas Gambarato Bike Shop. Então você pode comprar nas empresas parceiras. Mari, Fernando, quais são elas? Aqui, ó. Tem esse QR Code, vai direto para o nosso portal RCN67, lá tem todas as empresas parceiras que vocês podem estar tá comprando, preenchendo também um QR Code que é o nosso cupom virtual, parecido com esse que está aqui na sua tela em cada loja. Feito isso, pronto, pronto. já está tá participando. Está concorrendo, está participando e sexta-feira agora tem mais R$ reais na sua mão 500 reais faz a diferença ou não faz nossa e é em dinheiro vivo, dinheiro vivo. Uma notinha, ontem nós entregamos aqui para rosana Sim. uma notinha em cima da outra aquele cheirinho de, a gente até esqueceu o cheiro do dinheiro que hoje é tudo pix né? pra um lado, pix pro outro, É verdade. Né? o é cheirinho verdade. do dinheiro aqui entregando para rosana coisa boa a gente pode entregar é, na sua mão a gente vai entregar aqui no TBC Agora, ao vivo para você, você vai usar é, com muita segurança, com muito carinho esse dinheiro. Isso mesmo. Gente, então essa é a nossa promoção: só anda a pé quem quer. Se você já ganhou 500 reais, não se preocupe, porque você continua participando para concorrer à bike elétrica. É isso aí, falou tudo, falou bonito. Daqui a pouquinho a gente volta falando do cofre. Exato. Porque o cofre tá, tá, tá, tá cheio, está com 140 reais e você pode faturar essa dinheirama toda hoje. É, junto com Lojas Mariano, a gente vai entregar essa grana, a gente, a gente tá doido pra certeza. ver esse cofre, Mari. Certeza, então ó, já vai pensando aí na sua senha, já vai mandando, hoje é pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, 3509-7500, gente, são quatro dígitos pra vocês, pra vocês abrirem aí o cofre. Então vai pensando aí na sua senha, data de aniversário, placa do carro, moto, número do celular, enfim, pensa, manda aqui pra esse WhatsApp. Fica à vontade, a Mari já vai retocar a unha dela ali, porque hoje ela falou que ela vai abrir esse copo aí. <risos> Vai lá, Mari, vai lá, vai lá, vai lá. Pode vai deixar. Lá. <risos>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 Você percebeu, né? Eu nem sempre vou falar ou fazer alguma coisa para me defender, mas é nessa hora que você tem que agir. A qualquer sinal de violência contra criança e adolescente, diz que sim E denuncie. A ligação é anônima. Governo de Mato Grosso do Sul. Festival de Utilidade e Decoração Lojas G! Produtos para sua casa com preços e imperdíveis! Caixa Juta com tampa, 1, 800 só 9,99. Garrafa térmica 750ml, apenas R$ 24,99. Espelho Triax, 60 por 1,60. Com moldura por R$ 139,99. As Lojas G, parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Utilidade e Decoração, Lojas G. A gigante do celular. De volta com o nosso TVC agora. Nosso muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Já mandou seu zap zap pra gente? É 3509 É o nosso WhatsApp liberado para sua participação. Já tá valendo a promoção Meu Bom Vizinho. Entra lá no 3509 7500 3509 -7500, é o telefone 3509 3509-7500. Esse é o WhatsApp, você já pode participar da promoção O Cofre. Terminou de participar, já pode participar da promoção Meu Bom Vizinho. É apenas um número para você salvar na sua agenda e ter acesso a todas as informações, a todas as promoções aqui do Grupo RCN. Com Lojas Mariano, a gente vai abrir o cofre. Junto com Supermercados Bom Vizinho, a gente vai entregar duas cestas básicas, uma para você, outra Aquela pessoa especial que mora ao seu lado e que divide é, o, o bom dia, boa tarde, boa noite, de repente cuida do cachorro, cuida do gato é, e, e vigia a sua casa enquanto você está fora. É, são parceiros especiais e junto com eles, nesse número WhatsApp 3509 é fixo, mas é WhatsApp, tá bom? 3509-7500 você vai fazer a sua inscrição. Vamos falar agora é, do nosso TVC na Rua, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe, ela começou esta semana, mas as doses, elas, elas podem ser encontradas desde o início do começo de abril. As doses já estão disponíveis é, desde o começo de abril, mas a campanha oficial começou essa semana. Acompanhe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 a importância da vacinação. A vacina da gripe ela é muito segura, ela é muito boa e isso ela diminui muito a internação e a gravidade dos sintomas. É, dá-lhe a vacina no braço. Vamos colocar o, o calendário vacinal em dia, hein? De repente você está tá devendo para si mesmo aí essa vacinação, vamos colocar as vacinas em dia. E olha, está aberto o prazo para as inscrições dos candidatos a conselheiros tutelares aqui de Três Lagoas. A colega Ana Cristina Santos conversou com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e traz mais informações. E para a gente falar sobre a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares, eu vou conversar agora com a Lourdes Maria, ela que é a presidente do CMDCA de Três Lagoas. Lourdes, fala para a gente então, as inscrições começaram nesta segunda-feira e vão até quando? Bom dia Ana, bom dia a todos, bom dia a todos que nos assistem pela TVC.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 É, pessoas acima de 21 anos né? e que é, tenham os requisitos necessários. Né? Os requisitos necessários foram publicados no, no edital no dia 31 do 3. Então, a gente pede que todos que se interessarem para se inscreverem, leiam atentamente o edital e nos traga a documentação. Essa documentação será analisada por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 O grau de escolaridade seria o ensino médio. O ensino médio. Tá? É, e aí as pessoas têm outros documentos, enfim, elas precisam entrar lá no edital ou vir aqui na Casa dos Conselhos, que vocês têm o edital disponível para elas saberem o que, que é preciso é para se inscrever. Sim, o edital também foi publicado, né? Ele está no site da Prefeitura e está disponível. Nós estamos aqui à disposição de quaisquer cidadão que, porventura, queira se inscrever para, para concorrer no dia 1 de outubro.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 Aí nós conversamos com a presidente do CMDCA, falando então sobre a eleição para a escolha de novos conselheiros que acontece neste ano. As inscrições foram abertas agora nesta segunda-feira. As pessoas podem estar procurando a Casa dos Conselhos para ter mais informações e para fazer a sua inscrição. A Casa do Conselho funciona bem aqui ao lado do prédio da antiga prefeitura de Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini. Eu volto aos estúdios. Aliás, o nosso reconhecimento a você, conselheiro tutelar. A gente sabe que não é nada fácil o seu trabalho. Né? O pessoal fala que em briga de marido e de mulher ninguém mete a colher. Agora imagine né, cuidar das crianças. Você falar com o pai, falar com a mãe, com os avós. Né, e, e cuidar do nosso maior bem, que são os nossos futuros é, decisores do dia de amanhã. Que são as nossas crianças, nosso bem maior. Então, nosso reconhecimento aos conselheiros tutelares é que estão aí cuidando das nossas crianças. E vale lembrar também é que não é apenas a agressão física que deve ser denunciada, tá? A agressão psicológica também deve ser denunciada. Porque tem pai e mãe que grita com o filho de manhã, de tarde de noite, esbraveja, xinga de tudo quanto é nome coitados que não pediram para nascer, né? Ficam aí berrando com, com, com as crianças. Isso também é violência psicológica. Se você flagrar o seu vizinho, a sua vizinha berrando com as crianças aí, aciona o conselho tutelar. Porque violência psicológica também é violência. Você imagine como essas crianças vão crescer. Amanhã ou depois, essas crianças vão ter problemas psicológicos e, quiçá, psiquiátricos, depende por conta disso. É de um pai, mãe, avô, avó, um tutor, né, que gritava, esbravejava com as crianças, né. O filho se ensina, você ensina ele... Por meio do exemplo. Então você vai fazer o que é certo. O seu filho e sua filha vai copiar o seu exemplo correto. Não adianta sair berrando, gritando aí. Né? Então, se isso acontecer aí no seu bairro ou na sua rua, acione o Conselho tutelado. Olha, a quarta e penúltima parcela do IPVA de 2023 vence no dia 29 de abril para os proprietários de veículos aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que optaram pelo parcelamento. A última parcela vence no dia 31 de maio. Confira na reportagem da colega Daniela Gale. Quem ainda não recebeu ou perdeu o boleto, pode acessar a segunda via através do canal de atendimento na internet no endereço www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva a arrecadação ajuda no desenvolvimento dos estados e dos municípios. Metade do valor arrecadado vai para as prefeituras das cidades de onde o veículo foi emplacado. Não, já paguei o preço que veio mesmo, né? O preço que fiz ali à vista, mas gráfico, tudo certo. Sim, já está pagando. parcelou? Parando. Não, paguei integral. Tá certo. Será senhor acha o valor muito alto? Um pouco. Bem alto. Paguei parcelado. Tá certo, acho o valor muito alto. Muito, para pagar tudo de uma vez, né? Também está disponível o calendário para o pagamento do licenciamento dos veículos. Para as placas de final 1 e 2, o vencimento já é em abril. Para as placas de final 3, o vencimento é em maio. 4 e 5 vencem em junho. Final 6 vence em julho. 7 e 8 vencem em agosto. 9 em setembro e 0 em outubro. Olha que boa notícia, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS abriu hoje inscrições para o curso de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis. Que legal, hein? Tem muita demanda para esse serviço aqui, hein? Os alunos vão receber uma bolsa de R$ 800. Reais. Conta pra gente essa boa notícia, Ana Cristina Santos. Põe para a gente falar deste curso, dessas oportunidades. Eu vou conversar agora com o diretor do Instituto Federal aqui de Três Lagoas, o Valterício Gonçalves, e vai dar mais detalhes para a gente. Professor, inscrições já estão abertas, do que, que se trata esse curso? Explica para a gente direito. Bem, a gente abre agora na quarta-feira o curso de instalador de placas solares, eletricista de sistemas renováveis. Serão 120 vagas aqui para o campus de Três Lagoas do Instituto Federal. É um curso de qualificação profissional,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 Tá aí o diretor do campus do Instituto Federal aqui de Três Lagoas, professor Valterisco Gonçalves, falando então dessas oportunidades, grande oportunidade para Três Lagoas, você pretende se qualificar, pretende conseguir uma vaga no mercado de trabalho ou se aperfeiçoar nesta área, é só entrar em contato com o pessoal do Instituto Federal Campus de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana né, Cristina, que boa notícia, hein? até porque é o seguinte, energias renováveis é o que mais a gente está vendo ultimamente aqui em Três Lagoas, é, no caso, a energia fotovoltaica, né? Exato. E sem falar que energia limpa, energia verde, você vai economizar é, colocando os painéis solares, só que precisa de alguém para instalar. Exato. Né? E essa demanda está sendo, tá, tá, tá sendo é pouca, os profissionais que são gabaritados para isso, que tem a qualificação para isso, para instalar isso. Até porque, Marco, que é completamente diferente. Completamente. Né? Você está ali num sistema... Que tem que estar interligado a, a no caso, a Electro, né? porém é uma geração própria, então corre riscos ali de choque, uma série de coisas. Então tem que fazer um curso ali é para se gabaritar para isso aí. E o IFNES está com essa essa bolsa de R$ 800 reais aí e já faz toda a diferença, né? Com certeza, aproveitar para se qualificar, porque eu falo, Fernando, sempre aqui, Traslagoas é a cidade que tem emprego, mas também falta qualificação, então tem que aproveitar essas oportunidades. Aproveite a cidade das oportunidades e se qualifique e uma oportunidade que a gente tem para você a promoção só a Pé, Quem Quer Pois é gente R 500 reais já nesta sexta-feira você pode concorrer aí comprando nas empresas participantes então olha hoje é quarta-feira tem certeza que você deve passar em algum em alguma loja né no centro de Três Lagoas pega aqui através desse QR code todas as empresas que estão participando compre nessas empresas e pronto você já está participando é só preencher lá o QR Code, que é o nosso cupom virtual e pronto, você já estará participando. Você concorre a R$ reais. Toda sexta-feira e há uma bike elétrica na última sexta-feira, agora, do mês de abril. Uma bike elétrica, hein? Passa lá na Ótica Especializada, Postos BR, NK e ou na Campus Imobiliária. Você pode passar também no Empório do Salgado, na GM Beef ou na Trilhas da Amazônia. Para Ferros, Pizzaria da Mão, Multisoldas. Na Wizard, Unimar e o Espaço VIP também. É, pode passar de repente no Chiquinho sorvetes tomar um picolézinho ali e pronto. Já preenche o cupom virtual, ele é bem rápido, bem simples, e você já está concorrendo. Você vai continuar andando a pé, amigo! Não, e você já percebeu que são empresas que você gasta isso aqui e já pode concorrer a 500 reais? Olha essa dica, hein? Olha essa dica! É isso aí, lembrando <risos> que você participando hoje, você concorre até o final da promoção. Por exemplo, teve gente que participou no comecinho da promoção lá e ganhou o prêmio agora, ganhou o quinhentão agora. Então, de repente, você já até ganhou os 500 reais lá no começo... A... Como a Rosana falou, olha, vou voltar aqui para levar a bike elétrica. Exatamente. E, ó, chama que vem. Pensamento positivo, participa. O primeiro passo é participar, né, Fernando? É isso aí. Participar. Já que está participando, você já tem chance. Se não participar, não ganha, né? Pois é. E a gente agradece também aos nossos parceiros. Todos. Porque graças a esses parceiros, a gente é, traz essas promoções especiais. Aproveito para abraçar é, a Gambarato Bike Shop. É a nossa grande parceira nessa promoção. Você vai levar uma bike elétrica da Gambarato Bike Shop, as melhores bikes elétricas é, do Bolsão do Sul Mato Grossense, aliás, do estado de Mato Grosso do Sul, né? Porque a Gambarato tá aqui, é, tá em água, em água Clara, tá em Campo Grande, enfim, tá, tá no, no, no estado inteiro. Então, a Gambarato Bike Shop, é, junto com o Grupo RCN, vão dar esse presente especial. E falando em parceiros, a gente abraça também os supermercados. Bom vizinho, minha cara, Mari. Pois é, que eu estava até comentando aqui nos bastidores com o Fernando, que assim, modéstia à parte, nós criamos, nós fazemos todas essas promoções para vocês. E, gente, essa promoção tá muito legal, tá muito bacana. Você já imaginou você participar, concorrer e ainda ajudar o seu vizinho? Não, é muito bacana, muito bacana e você pode participar. É muito simples, o telefone é o 3509-7500, manda o WhatsApp, você vai entrar lá é, no menu da TVC e aí promoções e pronto, aí você vai participar, vai se inscrever na promoção Meu Bom Vizinho. Você que já fez a sua inscrição, por exemplo, é para o cofre, você vai é, voltar lá no menu da TVC e lá vai ter Meu Bom Vizinho, promoção Meu Bom Vizinho e você vai se inscrever lá. Tá inscrito pronto, você tá concorrendo, você ganhando, você vai escolher. Se vai ser o vizinho da frente, de trás, de um lado, do outro, de repente, nem é o vizinho do lado assim, mas pode ser o vizinho da mesma da rua, rua, né, do bairro, enfim, aí é com você. Promoção Meu Bom Vizinho, em parceria com Supermercados Bom Vizinho, e você faz muita economia, aquele atendimento campeão lá do Supermercados Bom Vizinho. É qualidade, é preço baixo, é atendimento, tem pertinho da sua casa. Certeza. Supermercados Bom Vizinho. Olha, gente, ainda tem cofre, tá? Já estou aqui ó, com as minhas unhas prontas. Porque hoje Ela eu. Tava vou. Ali, só assim, ó. Só hoje. De hoje não passa. <risos> <risos> Essas unhas, Gente. coitado Jair, hein? Não, não, é, Olha não, só. Se, não, se for pegar o. Você fala assim, ô mordar a xícara aí, você se, se for entregar Bate. assim. Bateu já era. Bateu Ai. o quê? O que, que o Jailton vai falar? Ai. Ai. Não deu Ai. certo. Eu Ai. Não combinei comigo antes. Mas, gente, olha, hoje tem 140 reais no cofre. Aposta aí na sua, na sua intuição. Entendeu? Manda quatro dígitos aqui pra gente. Nesse WhatsApp que tá na sua tela, 3509-750. Quem sabe você não ganha 140 reais. Vai até as lojas Mariano e faz a sua compra, porque lá você encontra de tudo. É isso aí, já que. A gente está falando aqui da, da Lojas Mariano, a gente convida você a conhecer também a Lojas Mariano, porque sexta-feira o Luiz é da Lojas Mariano vai estar tá aqui, vai estar tá aqui nos nossos estúdios e vai enfiar a mão no balaio, vai tirar três nomes. De segunda a quinta-feira, você participa, você interage através dos nossos canais. Hoje é pelo WhatsApp, amanhã pode ser pelo Facebook, por exemplo. Exato. Na sexta-feira, serão apenas participações através da Lojas Mariano. Mas, Fernando, precisa comprar? Se, se eu só visitar, será que vale? Dá uma passadinha na, na Lojas Mariano. Você vai conhecer a infinidade de produtos que você tem lá na Lojas Mariano. Aceita cartão, aceita Pix, dinheiro, enfim... Vai lá, você vai ser muito bem atendido pela equipe campeã da Lojas Mariano. Vai encontrar com certeza um mimo especial para alguém da sua família ou se dá um presente na, lá na Lojas Mariano e você também coloca lá o seu nome, o seu palpite que vai abrir o nosso cofre na Lojas Mariano. Então, ou aqui pelos nossos canais de interação, hoje vai ser pelo WhatsApp ou na Lojas Mariano, você participa. Agora. O TVC Agora é o programa dos melhores parceiros. Lojas Mariano junto com a gente. Bom, lojas Gambarato junto com a gente. Pois é. Bom Vizinho, aquele abraço. E olha só, só mais uma dica de Mari Verdão. Participa aqui pelo nosso WhatsApp e também lá nas Lojas Mariano. Vai até lá, compra, né? Coloca a sua senha lá. Sexta-feira a gente vai tirar a senha de todo mundo que comprou nas Lojas Mariano. Então, participe por aqui participe por lá. É, tá nojento. Falando na terceira pessoa, dica de Mari Verdun. É, <risos> nojento isso <essa> aí, <risos> Olá, Olá pessoal, tudo, tudo bem? bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. I Não é mesmo, Sofia? Mesmo. É isso mesmo, Ana Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? Eu é isso mesmo, a mesmo Eduarda. E temos uma novidade Acho super que legal, legal, legal pra contar pra vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem.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 Mãe! M. Oh, só tinha chegou.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 A qualquer sinal de violência contra criança e adolescente, diz que sem. E denuncie. A ligação é anônima. Governo de Mato Grosso do Sul. Ei, você aí, tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que, que você está esperando? Corre pra cá. Gambarato Bike Shop, em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Agora tá na hora, agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. É o nosso pulseira de prata, o programa, o, o quadro, o quadro que conta o bizu. Ai. A treta rola, a confusão. Ai. É, se a sirene tocou, a gente conta. A sirene passou tocando, a gente vai contando para você no nosso pulseira de prata. E olha, um suspeito de furtar vários estabelecimentos aqui no centro da cidade. É preso pela polícia. Ainda bem, hein? A polícia guardou o quebrador de blindex. Albert Silva, conta pra gente. Pois é, Fernando, teve um cidadão aí que estava praticando vários furtos aqui em Trás-Lagoas e ontem a polícia civil, através da terceira delegacia, conseguiu prender esse cidadão aí, viu? A polícia civil prendeu em flagrante, né, esse homem que praticou vários furtos em série aqui no comércio é, a polícia civil foi identificada aí de um furto mediante arrombamento de uma porta de blindex no estabelecimento comercial localizado na Avenida Clodoaldo Garcia, aqui em Lagoas, mais precisamente aí no bairro Santos Dumont. E aí, o Fernando, eles começaram aí as investigações. Localizaram, viu? Localizaram aí o MRS, que tem 25 anos, né? Ele acabou confessando aí o crime, admitiu... Ter sido o autor de pelo menos quatro furtos nos últimos dias aqui em Três Lagoas, no comércio. Ele foi encaminhado aí à terceira delegacia de Polícia Civil, né? foi preso aí em flagrante, Fernando, e seguiu para a penitenciária em Três Lagoas e deve ficar por lá por algum tempo, né? Se não for ser solto, né? Mas ao menos quatro furtos nos últimos dias aí. Ele confessou a autoria, ontem foi localizado e preso pela Polícia Civil em Transagosto, então a gente espera que fique né, um bom tempo aí preso para pelo menos a gente tentar amenizar essa onda de furtos que vem acontecendo aqui no nosso município. Fernando. Você que é comerciante, você meu amigo, você sabe o custo que é para colocar um blindex. Você vai lá e investe uma grana e aí coloca Ai. um blindex para sua loja, pra ficar bonita, seu comércio ficar... É, né, coisa linda, aquele blindex chique, moderno. Aí vai um... um... Desse aí e aí quebra um negócio. Além de você ter o prejuízo do que ele levou, ainda quebra o Blindex. E tem uns que no susto não levam nem nada. Só que o prejuízo, o prejuízo que fica para o cidadão de bem, para o empresário que vai lá e investe na sua loja é muito grande. Então, pelo menos, menos um aí é para dar trabalho para os comerciantes aqui na nossa cidade de Três Lagoas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 180 metro e oitenta. Certo. Eu acho que é mais. Com esse, eu tô com um sapato aqui pode botar tá um pouquinho maior. Eu acho um que pode botar pode botar em um 90 aí, hein? Certeza não. que é um e Aí você tá exagerando muito. É, é. Assim tá bom no quadro Tá, tá bom, você? tá bom, tá bom. Isso. Isso aí. Isso, perfeito agora. Agora, agora deu. Bom. <risos> Colocar um negocinho embaixo aí, Fernando. Né? Dar um... Fala, minha querida Bia, o que, que você conta pra gente de novidades direto do portal RCN67?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 O homem e o ouro apreendidos foram encaminhados para a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas. Será que, é que é aquele negócio que o povo fala lá dos alquimistas é, é, é verdade? Porque eu tô com um pacote de sal ali. <risos> Rapaz, isso aí Ai. podia virar ouro, né? Nossa, já pensou? Sabe aquele povo que faz assim, tcharam, e o negócio vira, vira ouro? Ouro, você já pensou? É alquimista que fala, né? Você já pensou? 1 um quilo Gente. e 100 gramas... É a 320 mil reais. Será que ouro vale muito? Será? Pensou se botar uma casa dentro do bolso, assim? Né? né? Então, é verdade. Aqui, né? Cabe no bolso, assim, 320 mil reais. Mas tem que ter a documentação, né, filho? Cadê, né? De onde que vem Cabe. isso aí? Qual pois que é a é. procedência disso aí, né? Pois é. Fernando, hum. nós vamos ali tomar uma água, mas antes eu quero mandar um abraço, um hum. beijo para toda a nossa audiência. Você sabe que aqui no TVC Agora a gente tem audiência dos quatro cantos de Três Lagoas. De né? Mamãacaducano. Pois é. De leste a oeste, de norte a sul da cidade e a região também. Bairro Vila Nova, aqui nossos vizinhos, pessoal lá do Novo Oeste, tem também Santa Luzia, Santa Rita, pessoal lá do Jardim das pa... Pa... Paime... Paineiras, paineiras, né? Paineiras. Jardim das Paineiras também aqui com a gente. Então, um abraço a todo mundo que está aqui interagindo, participando, comentando aqui nas nossas reportagens. Um abraço a todos vocês. Alô, pessoal do Haiti. Alô, você do Paranapungá. Tô sabendo que a TVC tá pegando limpinha, limpinha, o sinal limpo em Castilho. Sim, inclusive. Em Andradina. Sim. Ilha Solteira tá pegando bem. Inclusive, Castilho, ó, a dona Eva sempre tá aqui com a gente, olha. Um beijo para a senhora, dona Eva. Muito obrigada pela audiência, viu? A você de toda a região, Ilha Solteira, Castilho, Andradina, Murutinga, todas as cidades aqui da nossa região. Nosso abraço forte, nosso muito obrigado pela sua audiência. E daqui a pouquinho a gente volta com o cofre, hein? Nossa, 140 reais, gente. Participa aqui ó, no 3509-7500, coloca lá quatro numerozinhos e você já está participando. Vou lá buscar o cofre e ver se o dinheiro está lá dentro. Tá, beleza. Tá? Vou Comunhar. pegar ali.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 9 9288 -6822. Você pode ajudar o Hospital da Lua de, de Caso Grande comprando NSCAP? Ração pro copó, areia pro gato. Ah, NSCAP da semana. Opa!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 na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. É o nosso TVC agora, informação, prestação de serviço. aí ah, se a sirene toca, a gente vai atrás. O que está que acontecendo aí no seu bairro, na sua rua? A gente conta pra gente todos os detalhes. É, inclusive, a gente continua falando inclusive, em furtos, Fernando, porque os policiais da Getan prenderam também o homem, esse homem ele estava em posse aí de uma bicicleta que foi furtada no ano de 2021. A equipe estava realizando rondas, né? É, trabalho normal aí da polícia, realizando rondas no bairro Paranapungá. E aí realizaram a abordagem de um homem. O homem estava em atitude suspeita, acabou fazendo a abordagem desse homem. Nada de ilícito foi encontrado. Só que a polícia decidiu fazer uma checagem porque ele estava em posse de uma bicicleta. E aí, após essa checagem... Foi constatado que essa bicicleta que ele estava era produto de furto, uma bicicleta de cor preta, Aro 29. Trata-se objeto de furto registrado no dia 31 de maio do ano de 2021. Então, já fazia um bom tempo aí que essa bicicleta tinha sido furtada. Foi feito aí um boletim de ocorrência. Lógico, o autor foi encaminhado aí para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências, né? Cabíveis explicar onde que ele pegou essa bicicleta, onde que ele comprou aí, né? E aí ficou à disposição da justiça. Fernando? Você já teve a sua bicicleta furtada? Rapaz, dá um negócio, né? Você chega ali, você, de repente você foi a pé, né? Você foi, a pé, não. você foi de bicicleta até determinado local, longe da sua casa. Você vai pegar a bicicleta, mas dá uma sensação de vazio. Você olha ali, mas cadê a magrela? Cadê a minha bicicleta? Aí você Ai. chega lá... É, ainda mais quando é o único meio de locomoção. E aí o larápio, né, o mão leve, vai lá e leva a bicicleta. Depende, levou até um alicate, cortou lá. Né, eu era moleque, eu perdi minha bicicleta, roubaram a minha, minha, minha bicicleta eu? também, né, Mari? É, quem já não teve uma bicicleta furtada aí, né? O, o mão leve vai lá e leva. Realmente Ai. dá uma sensação de tristeza, você olha lá. E, e, e na época era obrigado, era obrigatório você ter buzina ter é, é, iluminação na bicicleta, teve uma lei de trânsito uma época, assim, eu tinha acabado de equipar a coitada, aí foram lá e levaram. É, seguindo o noticiário policial, ah, não agora, agora, é ah, é aquele quadro, né? Ah, peraí, deixa eu só confirmar, é isso? Ah, sim, casos de família, é o, é o, é o novo quadro, Casos de família. É, era do, era da, da, daquele outro canal de TV lá, mas agora tá aqui, né? É um caso de família atrás do outro. vizinho, é, não. Não, esse não tem vizinho, não. Mas tem, tem a, a, a, a madrasta e a enteada. É Mais um caso de família. Discussão entre a mulher e a enteada, ou seja, entre a, a, a, é, entre a enteada e a madrasta acaba em agressão na delegacia. Que isso, acompanhe. Agora vamos falar de lesão corporal, porque ontem uma mulher de 28 anos foi até a terceira delegacia de Polícia Civil registrar também um boletim de ocorrência por lesão corporal. O que aconteceu, Fernando, nessa história toda aí? Ela disse que teve uma discussão com a enteada. Né? Os ânimos acabaram aí se exaltando, tiveram aquela discussão e ela foi atingida com um soco na altura do pescoço. Esse soco aí ca acabou causando aí um grande hematoma e ela, para se proteger, né, acabou correndo, deixando aí o local. Ela ia ser atingida aí com um soco no rosto. Então ela acabou empurrando aí a autora. Tudo isso, Fernando, foi presenciado pela polícia, viu? A polícia viu toda essa movimentação, toda essa agressão. As duas né, foram para a delegacia. E aí a vítima, né, essa mulher aí de 28 anos, na delegacia, ela manifestou sim o interesse é, de representar contra a enteada, que não reside aqui em Trasagoas, ela que mora em Araçatuba, portanto aí ela decidiu manifestar contra aí, a enteada. É isso aí, é triste, né? A gente espera que a família seja um ambiente agradável, feliz, onde, onde um goste do outro independente dos rumos que a vida tem, né? Depende, né? você é, tem aí uma madrasta ou um padrasto, a gente não espera que você vá gostar mais da sua madrasta do que da sua mãe, ou do seu padrasto mais do que seu pai, né? Mas a gente entende que são as novas famílias, e isso faz parte do contexto. Aliás, eu tenho uma enteada, e eu amo a minha enteada, porque a minha enteada é minha filha, né? Então, é, mas, infelizmente, não é sempre que isso que isso acontece. Ah, aliás, um beijo, Isabela, lá em Presidente Prudente. É, mas não é sempre que isso acontece, né? às vezes alguma, algum desentendimento acontece é, e esse desentendimento aí acabou em vias de fato. Então vamos, vamos prezar pelo, pela harmonia aí entre a família. É só o que a gente espera, é só o que a gente deseja a você, meu amigo, minha amiga. Vamos dar o rumo da prosa! Vamos falar da Foco Limpe, ah, aqui não tem sujeira, aqui é só limpeza. Bora lá, bora para Foco Limpe fala Marcelão. Você telespectador, aqui é o Marcelo da Foco Limpe para dar uma dica para vocês de limpeza. É, Foco Limpe, como todos todos sabem, é a loja de produtos de limpeza da população de Três Lagoas e eu tô aqui para apresentar esses quatro sensacionais produtos, começando aqui com o nosso Tufe é, Lava Roupas Concentrado. Esse galão de 5 litros rende até 60 lavagens, deixando sua roupa perfumada, é, que você encontra na FocoLimp. Prosseguindo aqui, nós temos o nosso limpador perfumado Starling incrivelmente concentrado, esse galão de 2 litros aqui vai render 200 litros de produto, por quê? Porque ele é um gel, o perfume dele é extraordinário e vai deixar sua casa mais limpa e mais cheirosa. Prosseguindo aqui na nossa Foco Limp, como você sabe, uma loja completa com produtos variados, desinfetante, detergentes, sabonete líquidos, uma linha completa de papel estualha, papel higiênico, vassouras, rodos, enfim... Todos os produtos de limpeza para resolver o problema de limpeza do dia a dia. Prosseguindo aqui, minha amiga dona de casa, temos o nosso tuf sem passar. Para você que está em viagem, para vocês que estão com horários apertados, ele vai fazer o que? Ele vai dispensar o ferro de passar roupa e vai deixar sua roupa passada e Cheirosa. Por quê? Porque o tuf sem passar com apenas algumas borrifadas, numa distância de 10 a 20 centímetros, ele vai fazer o serviço que o ferro de passar roupa faz. Um produto incrível que você também encontra na Facolim. E para finalizar, eu quero falar do nosso mágico, é, o nosso removedor de sujeiras pesado, é, que não é mágico só no nome, ele é mágico de verdade tira aquela graxa, aquela cera antiga, deixando o seu piso mais limpo. Foco Limpe, você conhece, você confia, ali pertinho do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, na rua José Amilcar, Congu Bastos, número 801, e com entregas gratuitas no nosso Televendas a partir de R$ 79,90, através do telefone 992 6822 Vem para a Foco Limpe! Olha, neste mês acontece a eleição para a escolha da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagos, o Sinted. A Ana Cristina Santos tem mais informações. Pois é, e para falar sobre a eleição então do Sinted, eu vou conversar agora com a atual presidente, a professora Maria Diogo, que é a candidata única, né? teve apenas uma chapa inscrita, né? a professora a está concorrendo então à reeleição?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 os direitos conquistados ao longo desses 45 anos de história do Sinted. Obrigada, professora. Tá, nós conversamos com a professora Maria Diogo, ela que é presidente né, do Sinted aqui de Três Lagoas e candidata à reeleição nesta eleição que acontece agora, neste mês de abril. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina. A gente segue falando sobre educação. Voltamos a Campo Grande, sabendo Gerson Vassuf sobre essa reunião. É, se essa reunião já acabou, essa reunião lá na governadoria, é, na cidade de Campo Grande, na capital do estado, é, o que, que o governo decidiu ou está decidindo a respeito da segurança, do reforço da segurança é, para a educação aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Gerson Vassuf é com você. Exatamente, Fernando. Bom dia novamente aí para vocês. E as discussões por aqui continuam. O governador do estado anunciou algumas medidas, ele junto com é, com uma mesa composta por seis autoridades em segurança e educação aqui de Mato Grosso do Sul. Então, falaram sobre algumas medidas que vão ser tomadas pelo governo do Estado para aumentar a, segura, a segurança aqui nas escolas de Mato Grosso do Sul. Eu vou começar falando sobre cada autoridade que estava ali e sobre o que cada autoridade falou para nós ali na imprensa. Agora, ao final da reunião, está acontecendo nesse momento uma coletiva de imprensa. A primeira autoridade foi a delegada adjunta da Polícia Civil, Rose Mangese, ela disse que será feita então uma orientação às escolas e aos diretores sobre esses casos é, de segurança e de atentados nas escolas. Ela orienta que as escolas diretores notifiquem a polícia civil sempre é, e o mais rápido possível, todo e qualquer caso de violência ou atentado que houver para que a polícia chegue a essas escolas o mais, o mais rápido possível. E também, lógico, orienta os pais que acompanhem os filhos mais de perto, acompanhem sobre o que eles veem na internet. A gente sabe que a internet é o, o lugar onde toda essa discussão, toda essa violência é planejada e também a discutida por lá. Outra autoridade presente aqui também é a subcomandante da Polícia Militar, Neide Centurião, e ela disse que está, está sendo feito aí um chamamento de um centro integrado de segurança e controle e que, com isso, mais viaturas vão passar em frente às escolas. Ela já disse que atualmente mais viaturas já estão passando em frente às escolas aqui do Estado, mesmo sem é, o chamamento dos diretores. As pessoas das escolas, os... É, Diretores ou gerentes não precisam chamar as polícias militares. Já estão sendo feitas essas rondas com mais vigor nessas escolas. Também, é, uma outra novidade é, sobre segurança aqui em Mato Grosso do Sul, são rondas aéreas sendo feitas nas escolas aqui de Mato Grosso do Sul tá certo é, Atualmente essas ondas serão feitas com helicópteros Então ela já orientou ali, falou Famílias é, profissionais de educação e também alunos Não se assustem quando helicópteros passarem por frente das escolas Essa, são, essa é uma ação das ondas que estão sendo feitas por aqui Outro, Outra autoridade também é o secretário de Estado de Educação, Hélio Dyer Ele disse sobre é, a inteligência na investigação na internet Eles estão aí procurando os rastros, ele disse que tudo o que acontece na internet deixa rastros. Então eles vão atrás de qualquer rastro nas redes sociais, Instagram, Facebook, é, WhatsApp, YouTube, todos esses locais onde, onde a violência for incitada, então serão tomadas medidas para atuar nesse sentido para melhorar a segurança. Outra autoridade presente aqui também é o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Gerson Claro do PP, que disse que na Assembleia esse assunto está sendo amplamente discutido por todos os parlamentares. Hoje mesmo eu acompanhei, não fui até a Assembleia, mas acompanhei de forma online a sessão plenária de hoje e eles estavam discutindo esse tema de segurança nas escolas. Todos então eh, se demonstram preocupados com esse assunto e dispostos a melhorar a segurança aqui de Mato Grosso do Sul. E por último, então a fala do governador Eduardo Riedel, que deu também mais alguns detalhes, tá? Ele disse que amanhã é, nós da imprensa poderemos conhecer o novo centro de operação de segurança que está sendo montado aqui em Campo Grande e vai estar é, monitorando atualmente mais de 250 escolas aqui em Mato Grosso do Sul. O objetivo é chegar a 298 escolas monitoradas aqui no estado, com esse novo centro de integração. Nessas escolas que estão sendo monitoradas por esse centro com câmeras, também haverá, a partir de agora, um botão do pânico, que pode ser acionado por diretores, professores ou até mesmo alunos. Para quando qualquer caso acontecer, com esse botão do pânico, é, em um tempo de resposta de até cinco ou seis minutos, profissionais de segurança já estarão no local para atuar e, e promover a segurança ali dos alunos neste momento. Também ele disse que profissionais de educação aqui de Mato Grosso do Sul passarão por formação especial. Então será feita aí uma formação é, para esses professores e diretores para esse momento, que é um momento de violência, um momento muito difícil aqui em Mato Grosso do Sul, então que esses professores saibam lidar com esse momento, saibam como agir é, quando um aluno estiver mais agressivo ou violento também por lá. E fechando, um acompanhamento dos alunos por profissionais de psicologia nas escolas aqui de Mato Grosso do Sul. Então será também feita é, uma ampliação dos profissionais de psicologia nessas escolas que possam aí, acompanhar como está é, o psicológico desses alunos. A gente sabe que muitos alunos que fazem é, essas atitudes violentas nas escolas são alunos geralmente com problemas psicológicos ou com problemas de convivência com os próprios colegas. Então essas, Fernando, são algumas das ações tomadas pelo governo do Estado e anunciadas nesse momento aqui na governadoria. Obrigado, Gerson Vassuf, direto de Campo Grande. Com as informações em tempo real, ele volta agora para essa reunião que está acontecendo enquanto... Gerson falava, você acompanhou imagens é, dessa reunião que está acontecendo neste exato momento. É, então, assim que terminar, nós teremos uma cobertura completa no portal rcn67.com.br com todos esses detalhes. O Gerson é, deu vários detalhes, inclusive, sobre o botão do pânico. É, Kelly Matins, aqui nos estúdios, estávamos, estávamos conversando a respeito disso. É, essa é uma medida que já foi tomada lá em Campo Grande, no estado do Paraná. Já foi acionado isso em todas as escolas é, públicas, é, escolas estaduais e municipais do estado. Está sendo implementado neste momento né? e aqui é, no, no, no, no estado também. É, detector de metais, se haverá ou não, neste primeiro momento ou não, Todos esses detalhes você vai acompanhar é, na, na cobertura completa no rcn67.com.br. A gente fala sobre esse assunto porque é um assunto que preocupa você, que é pai, que é mãe, você que tem a sua família, filhos pequenos é, em escolas e creches, com certeza o, o, o Três Lagoense, que assiste a TVC agora, o programa da família é claro. Três Lagoense, é, precisa ficar muito bem informado. Na sequência nós voltamos para falar do cofre, falar do nosso, do nosso, da nossa nova promoção, meu bom vizinho, tudo isso e muito mais aqui no TVC agora. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Melo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone WhatsApp 67 2104 3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello.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 9114. 9, Você que vai ficar ah, sem unha tenho até que ser já. já. Com esse dedo aqui, vamos vai, lá. Vamos tentar. Vamos dar uma chance para a Mário também. 9. <risos> 9114, meu diretor. Pode isso aí. 9114. Não, não. Ah, Maria, não foi dessa vez. Vale lembrar que quando abre, a luzinha aqui, é, na câmera 1, ela, ela fica verdinha. Como diria lá no interior, ela é esverdia. Fica esverdeada. Esverdeada. Esverdeada. <risos> é, então, não foi ainda. Última chance. Último. Último nome de hoje. Como? Rosilda Rosa. Rosilda Rosa. Número? 2014. 20, Rosilda Rosa. Rosilda Rosa. 2014. Vamos lá, Rosilda. 2014. É. Não! Não foi dessa vez. Não foi dessa ah, vez. Não, mas aí não também não, pode, não, foi, não podemos não arrombar o cofre, é, né? Não, é, é abrir o cofre, <risos> não arrombar o cofre, né? É, não Tadinho. podemos. Ele é forte, ele é forte. Minha gente, gente, meu povo, obrigado pelo carinho, pela audiência. O diretor, coloca mais ventão aqui para amanhã, 160 reais no cofre. 160 reais, gente. Então participe que amanhã tem mais, viu? Um beijo. Beijo, crianças. Você. Juízo. Da Até mais. Social. V. Agora. Apoio.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 Eu